Fala galerinha, experimente a paz. Muito bom estar tá aqui podendo falar com o Rogério do quanto que foi maravilhosa a sessão com ele. É, as fichas vão caindo, vão caindo aos poucos e vão assim, descortinando todas as nossas dores. E foi incrível esse bate-papo com ele. É, ele teve um olhar carinhoso e cuidadoso de perceber a dor que eu estava sentindo naquele momento, estava muito confuso e o que essa dor de sentimento confuso, de sentimento que é, não estava claro para mim, causou muita dor no estômago, muita dor na coluna, fui parar no hospital ontem até a madrugada, porque a coluna paralisou. E o que é interessante na entrega dele é que você vai começando a conectar essas dores com essa emoção que está ali te paralisando, com essa emoção que está ali, não deixando você andar, não deixando você dar mais um passo. E acredite, a dor física estava insuportável. Né? Tanto é que quando eu conversei com ele, eu falei assim, ah, deixa eu ficar aqui deitadinha falando com você, porque a coluna está doendo demais. E após o exercício e a conversa com ele e o encaminhamento que ele foi dando para poder estar tá direcionando essas minhas emoções, foi incrível. Eu comecei a conversa com ele sem querer levantar da cama, sem querer fazer nada... É, sabe ali ó vida, ó céus, envolvida na minha dor e após a conversa com ele, tô eu aqui <risos> fazendo esse vídeo de agradecimento do quanto foi maravilhoso do quanto foi importante para mim, então Rogério eu quero muito agradecer a Deus pela sua vida agradecer pela oportunidade de você se entregar para esse mundo, para o universo, estar disponível para ajudar pessoas, assim como eu estava nesse momento anterior, sofrendo com as minhas emoções, sem organizar elas, e o meu corpo pedindo conta disso. Então, quero muito, muito, muito te agradecer. Agradecer por essa oportunidade. E agradecer a Deus por ter colocado você no meu caminho no dia de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. E eu prometo para você que faço um outro vídeo para te dizer como que eu fiquei após essa conversa, porque como a decisão é uma decisão profissional, que eu preciso tomar decisões na empresa onde eu trabalho, eu depois compartilho com você que pé ficou isso daí, tá? Gratidão! Experimente a paz! Muito, muito obrigada!